Ô Tox, tá bom de tocha? Tô com 150. Ah, não vou não, senão, Precisamos uhum. de 10 milhões. Putz, não dá, velho. Precisa de quebrar o Minecraft <risos> inteiro. O <risos> Minecraft é infinito. Não é não? Isso aí, tem a Farland. Dá no seu machado. Tem mais coisa infinita. precisa de coisa de pobre, não. Tô brincando. <risos> <risos> Aqui vai. Mano, nós precisamos fazer em frame. Como que faz em Frame, ô oh, Cenob? Item frame? O que, que é isso? É o bagulho de colocar item. Eu não sei o que é isso não sinto muito. Tipo, um negócio pra nós botar o baú pra identificar o que é, tá ligado? Ah tá, Aquele é negócio ah, lá tá, de. Não sei, tá de estamos matar. Tamo com um progresso aqui um bom, um tá. bom, tá? <risos> Tô, faz... Tô fazendo aqui fazendo aqui, tá as coisas. Eu tava fazendo pegando madeira. Pegando madeira. Ah, de boa. <risos> <risos> Sou muito <risos> já, <aleijado, risos> muito já. <aleijado. risos> quebra de novo ele tá usando lixo free fire. tá bom mano. eu tô decorando eu tô decorando o capeta, decorando, capeta. aqui tem pau aqui aqui tô te achando é você. você um cavalo é um burro burro burro burro yes. isso matando a Naldete aqui Quem é a Naldete? é o ovelha Vamos aí colocar de gem underline, só de vera mesmo? Não. Não. Achei o perigo com você por bosta de marrom. <risos> Cocô. É, papi. <risos> Ai, galera, nós precisamos do controle do gamer do C9 de todo mundo nessa. Já tá. <risos> Calma oh mãe, não tem nenhuma coisa aqui, nenhuma vaca. É a mãe do Renan? Tô procurando a ovelha. Procura a mãe do Renan aí, mano. Achei um doguinho! Achei... Oh, é o Josefias! É um doguinho ou uma ovelha? Pera aí. Ah, é um, é, percebe... é um doguinho. Você não, você não, vê como o spawn foi muito bom, né? Nós nós estamos no meio de uma ilha. Não sei se você percebeu. Tenho. Porra, nem me volta, é só árvore. Então só tem árvore. Aí a gente vai comer planta. É. Vai comer planta, por isso tem planta. Por exemplo, eu tô perdido, eu saí, eu saí de casa e não sei onde que mais tá. Nossa, C9, agora tem um plano muito... Nossa, C9, agora tem uma ideia muito louca pra esse mundo. É uma ideia de louco, bora, bora expandir essa ilha? Bora, mas só que tem uma ideia de ir, eu não sei onde que eu tô. Ah, qual coordenada você tá? Ah, 470, 79 menos 300. Eu, eu tô no menos 271, tá, menos 59. eu 59. Mano, tanto de tartaruga. Um ah, achei um monte de cara com... Achei três golfinhos e um zumbi com tridente na mão. Juro, Olha. Ver? É uma tá ligado? Mano, nessa ilha mó pobre, velho. Tem porra nenhuma. Tem nenhum animal. A única coisa que eu vi de animal aqui foi uma ovelha, uma vaca e, uma... e duas galinhas. Por isso nós temos que expandir essa ilha, mano. Assim eu fazer uma mob trap. Mob trap é pra mob, eu sou esquizofrênico. Hoje tá noitecendo, tio E eu tô longe de casa. Então esse é o Homem-Aranha longe de casa? Exatamente. Ah, é! Eu achei dois nhonhos. O que comeu? Dois por... tipo, eu saí por 10 minutos e não achei por... Oxi, o Dono desapareceu na minha frente. O que, que é o doninho aí? É o porco. Eu não eu confundi uma pedra com uma vassoura. Não, pera. <risos> Nem tem vassoura. Ah, você não está aqui em cima. Eu sei, eu vi as coordenadas. Você escutou esse barulho? Eu okay. Sabe o que você O que isso chama? Esquizofrenia. Não, capeta. Para mim, eu não tô ouvindo nada do, som do jogo, velho. Eu vou deixar a minha aqui que em que... cima. Ah, você não viu? Eu não te contei, velho. Vou com. Eu vou falar, galera da live Galera da live já vai tomar spoiler Comprei um fone novo Vai chegar ou amanhã ou depois de amanhã Ele é o wireless Não, senão, você não sabia que tinha um fone wireless Para Xbox? Você sabia disso? Hum. Sabia? Pior que eu sabia. não sabia, cara Tipo, eu sabia, sabia que tinha como usar De maneiras externas eu Não sabia que tinha como Conectar um Xbox. Que Nossa, senão Eu sou muito cagado, velho Literal, a minha tá Quebrou no último bloco Que eu precisava Para quebrar aqui Sem ser as tochas. E hora Que eu tenho um arco encantado Aí, até hoje, nunca tirei do bagulho. É claro, um tiro ele já quebra. Inquebrável, um tem que consertar ele, né? 19. Agora eu vou quebrar os bagulhos aqui. Colo... Ó, vou quebrar e colocar. Parte. Putz, hoje tá faltando uma planta aqui. Depois eu coloco, mano. Bem que a gente tinha que ter aqueles bagulhos. Qual que é o nome daquele bloco lá? Prismarino. É aquele bagulho lá do Nether? Não, do Nether. Do bagulho de mar lá? Que tem ah, luz. sei. sei. Achei é, mano. Hum. Mas sério que eu acho que tá. acho que não tá simétrico, mas ok. Eu coloco aqui. Ah, não, do outro lado não precisa. Precisa sim pra ficar, porque quem tem escuridão. Mas ele é assim. vai colocar os baús. Ah tá. <risos> Como que vai eu ficar? não consigo quebrar a tocha. <risos> tá, você fez quantos baús? Vou até agora. O cacete da madeira no pau. Que? Eu tudo madeira no pau. E tá de noite, eu não vou sair, não vou sair, não sair agora, não. agora, não. Eu não sei tudo a madeira no pau. Eu fico imaginando você botando na pica. Cala a boca. Sai da noite. pão bom, bom, bom, bom, bom, pão do bom, bom. Pega na minha bala. Eu vou chorar, C9. Chorei. Tanto rir.